Pessoal, acabei de voltar agora do Hospital Regional da Ceilândia. Nós fizemos uma diligência junto com outros órgãos, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho de Saúde, a Associação Brasileira de Enfermagem e nós da Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A visita foi muito positiva, a gente pôde ver a reorganização do trabalho que foi feito para melhorar o atendimento e os fluxos relacionados à Covid-19. Mas ainda existem muitas precariedades, parte delas estruturais. Uma delas muito importante é a confusão dos leitos. Tem muitos leitos, Covid, que os pacientes já estão entubados, mas não foram transferidos ainda para UTI já estão com recomendação, mas não conseguiram um leito de UTI. Então isso é preocupante, porque se o caso se agrava, ele precisa de um atendimento em dada complexidade, que o leito que ele está hoje não tem condições de dar o atendimento. Um segundo ponto muito grave do que a gente viu lá é a falta de acompanhamento familiar. A gente compreende que não pode ter visita nesse período, então não pode ter o acompanhante cotidiano, mas é preciso que haja acompanhamento e informação para os familiares. Então hoje não tem informação, os familiares Sabem que um, que um parente é entubado e ficam dois, três dias sem qualquer informação por parte do hospital. Então esse é um fluxo urgente que a Secretaria de Saúde precisa pensar, inclusive garantindo que hajam aparelhos... Para que possa ocorrer a, o acompanhamento à distância, remoto, através de videoconferência. Então, é algo urgente, é um direito humano que tem sido atacado quando não há o acompanhamento familiar. E isso tem consequências, inclusive, no quadro da, de quem está, ou do paciente que está hoje internado é, por conta da Covid-19.